Um minuto do sucesso, o Márcio Miranda. Estou aqui no aeroporto de Congonhas, mais uma vez, que é a segunda casa, e observando o movimento. Imagine quantas pessoas diferentes que estão viajando hoje. Cada uma com uma característica diferente da outra. E o problema é que a gente gosta de negociar da maneira como nós nos sentimos mais à vontade. Se você é alegre, se possível, você tenta ser assim na negociação. No entanto, eu estou vendo gente aqui de terno e está um calor horroroso, de terno, quieto, lendo. Essa pessoa, ela até leva susto se mexer com alguém que é muito uh, brincalhão, muito solto, muito alegre. Então, nós devemos negociar de acordo com a personalidade da outra pessoa. E para descobrir a personalidade, você olha a roupa, você olha os acessórios, você olha como a pessoa se expressa, o vocabulário, e aí você se adequa. Se ela é mais quieta, você fica mais quieto. Se ela é mais expansiva, você pode brincar um pouco mais. Nunca negocie como você gosta de negociar. Negocie como o seu cliente, o seu interlocutor gosta. Se você está gostando desse vídeo, clique aqui do lado, assine o canal, dê um like e nos siga. Todas as semanas, dicas novas em vídeo ou em áudio. Canal do YouTube, no LinkedIn, nosso podcast. Grande abraço e bons negócios.